if you really look at yourself you will be speechless what happened Doctors e teachers. what happened to being your brother's e é um grande vídeo de Overwatch pessoal, um jogo novo que ainda vai sair, uh, mas já foi disponibilizado hoje à meia-noite, foi disponibilizado foi disponibilizado a beta, que vai poder ser usado, uh, que vai, vai poder ser jogado de dia 5 de maio até dia 9 de maio, e eu vou trazer aqui uma pequena gameplay do jogo. E como podem ver, o jogo está dublado. Uh, não sei porque. Uh, eu já estive a jogar ontem o jogo. Eu por acaso gostei do jogo. Achei o jogo engraçado. Uh, já fiz uh, a pré-reserva do jogo. Uh, e achei, por acaso, achei o jogo... Achei o jogo bem divertido. Por isso vou... Vejam aqui, eu não vou comentar... Não vou comentar... Uh muito o jogo porque não tenho nada nada assim de especial para dizer porque também não conheço muito o jogo para, para estar a comentar alguma coisa sobre ele Vou apenas jogar Ok, não era para fazer isto é que É a primeira vez que eu morro neste jogo, nunca tinha morrido e foi a maneira mais estúpida que eu morri. <risos> ah, agora que eu vi que eu me enganei aqui no personagem. Ai, não. Também não fui a costura. Foda-se, voltei a morrer da mesma maneira, caralho. filha da puta. Eu tô aqui no modo de jogo em que Sério, jovem. Tô aqui no no modo de jogo. Em que os personagens são escolhidos aleatórios? Vou botar uma coisinha mais adequada. Agora eu vou matar como você, pai. Ranco de rato. E é sério, mano. Tá de sniper o gajo, filho da puta. A morte entre vocês, por acaso seguro este gajo. Filhos da puta, mano. Parece que estamos trabalhando juntos. De... Afastem-se. Espero que seja melhor do que aquela vez, né? Na... Soldado 76 se apresentando para o serviço. Todos os sistemas funcionando. Estou pronta para decolar. <risos> Cinco, quatro, três. 是 Oh, estes gajos também são fodidos, caralho. Não vão lá, man. Se eu não avançasse, os cabrões ficavam parados. Foda-se. Saria, pronta é para, para o combate. combate! Soldado 76, se apresentando ah, para o serviço. Vai! Cheia de potência! Ah, o está sob ataque! Estou no objetivo! Venham até minha posição. Cheguei no objetivo. Vamos coordenar nossas forças. O oh, cu caralho, Gorila da merda também. Foda-se, só estou a morrer, mano. Agora acho que são um roubo. Ah, sou ninja, mano. Mas well, nunca nice. a sua honra. O objetivo Foda-se Tô a jogar muito mal, pá Tá aqui, é esta gaja que eu gosto ela vou... Mato mata caralho. Tá soro, meu. Esconde da minha, vamos lá. Eu quase sinto alguma coisa. Oh espetáculo. Agora vamos fazer desempate. Também tem sniper correio. Pessoal, depois deixem aí nos comentários a dizer o que gostaram é do jogo, se gostaram ou não. Vamos ganhar esta merda Ei, filho da puta. Pá, tá soro. Lá, pá, estamos quase a ganhar. Agora aguentem bem, pessoal. O gajo também ainda tá a apanhar o jeito aqui do jogo. Ei, não queria nem um Tempo Ei, foda-se, ficou no 99, caralho. ganhamos E foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do jogo, pá. não se esqueçam do vosso mega like, compartilhem o vídeo, uh, compartilhem o vídeo, deixem o, o vosso mega like que ajuda bastante, se ainda não estão uh, subscrevam-se no canal pá. e é isso basicamente. Uh, Diga-me se vale a pena trazer o jogo para o canal ou não. Épico! Eu meus E é isso, pessoal. Fui!